Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Já voltei da faculdade Ok, Lira Vou ler um livro Deixa eu ir aqui na, na Olá, Bubu Olá, Gael Olá, Dudu Olá, Lira Onde está o Croque? O Croque está na minha casa Já ele já volta Ok, vou pegar aqui um lancinho O suco que eu vou comer é bem delicioso. É um delicioso. Ah, minha sobrinha. Opa! Eu preciso de algo. Como? Você tem que comer um pouco de fruta. Deixa eu vou comer um pouco de fruta, beijo. Ui! Um pouco de fruta. Uma Come uma cenoura ainda. Ah! Por que ela não tá abrindo a boca? Abriu! Ah! Abri. ah. essa oh. bugada! Oh. Não é abrir a boca, Ela só fica... Eu li a beleza na cabeça. Ah! Fui <risos> Come comi! Fui que comer fruta. Ah. comi! fruta que comi! fruta ah. Fruta aqui. Ah. Minha fruta Agora Eu vou fazer um suco de laranja Tá bom Mas, mas pega um então. Ok Eu vou ter que fazer uhum. Vou aqui Bem aqui Ele vem aqui tem aqui o suco de Laranja Como é que é que é o alface? Até na hora Eu vou ter Vamos um pouco aqui Olha que bom, delícia um suco Esse suco é delicioso Uhul -huh. Ah, eu eu terminei a... Tô terminando de fazer um cocô. Eba, eu consegui. Deixa eu eu beber agora sim. Ué, quem bebeu meu suco? Foi você, Dudu? Não. Foi você, Gael? Não. Foi você, Bubu? Não. Foi Pergunto, deve ser o seu. Foi você que bebeu o meu suco, o certo Não, eu nunca. Eu não, não. Não. Eu não bebo suco hoje hoje eu, eu não bebo suco eu só bebo um pouco de suco, eu bebo suco de, de morango de de maracujá e de uh, lira e de casu menos de laranja ok você não gosta então vamos ver se foi <risos> foi você <risos> que... Oh, eu tava cantando. opa, oh, Desculpa, foi você que bebeu. Não. Eu não sei quem bebeu o meu suco. Será que foi ele? Você tá gravando as câmeras. Olha ali. Foi o Gael, ele bebeu. Ele mentira. Foi você, Gael, que bebeu. É muito. Você mentiu. Eu, ah, ah, ah, ah, ah, ah. eu adoro o suco de laranja. Eu também adoro. Temos, agora eu tenho que fazer outro suco. Você, senão será preso. Não, não me prende. Ah, ah. Você, eu vou ter que fazer outro suco. Você, fazer outro suco, um segundo suco, agora. Tem que esconder o suco. Vou colocar Agora